maníaco surge do nada em prédio abandonado e algo terrível acontece. Fantasma de jovem vítima visita exploradores e índios que auxiliavam a polícia na busca pelos indigenistas encontraram um humanoide estranho em um pantanal nas regiões de Ratanabá na Amazônia e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Um cinegrafista amador achou interessante ver um homem brincando com um guardanapo como um louco em um restaurante e logo começou a filmá-lo, mas imediatamente coisas estranhas começaram a acontecer. Começou a fazer o guardanapo levitar. Seria isso algum tipo de bruxaria? Segundo a fonte do vídeo, este homem poderia ser um alienígena disfarçado de humano. E você, no que acredita? Se segue um grupo de jovens japoneses foram até uma floresta para investigar o quintal de uma casa aonde uma jovem foi executada e enterrada. Ao chegarem lá notaram uma área muito largada e uma atmosfera sombria tomava conta do ambiente. propício para a manifestação do mal. <SILENCIO> O jovem distraído, quando uma figura feminina totalmente branca e pálida, apareceu agarrada na cerca logo atrás dele. É o espírito materializado da jovem Pimei que ali retornou ao pó. No Reino Unido, uma exploração em um prédio abandonado tinha tudo para ser uma experiência tranquila, mas teve um desfecho traumatizante. Quatro pessoas se dirigiram ao local e lá estavam explorando os corredores e as instalações do edifício. Eles não sabiam, mas há um maníaco altamente perigoso se escondendo da polícia ali dentro. O que é o diabo? O que é o diabo? O que é o diabo? O que é o diabo? O que é o diabo? pessoas simplesmente por serem pessoas, ou seja, ataca sem -se critério algum, bastando apenas que cruzem seu caminho. O é só Enquanto os seres humanos estão perdendo a humanidade, os cães, a cada dia que passa, mais se comportam que nem gente. Após a extinção da humanidade, já sabemos por quem seremos substituídos. Do you look sweet about the seat of a bicycle built for É aquele tipo de imagem que dispensa comentários. Tem gente que tem medo de uma simples largatixa. Imagina diante de um dragão como este. Bom, aqui temos um grande mistério. Este menino conseguiu penetrar naquela cama flutuante. Note que ele pula sobre ela e a atravessa como se fosse um fantasma atravessando uma parede. Estamos diante de um fenômeno paranormal, falha da Matrix ou apenas uma ilusão de ótica? Esses dias a polícia se dedicou na busca pelos corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Eles conseguiram encontrar e o caso está prestes a ser solucionado. Um dos motivos do desaparecimento desses dois homens seria a descoberta de pistas sobre a cidade perdida da Amazônia, a Ratanabá evidências valiosas avaliadas em trilhões de dólares. não bastasse, acabou de vazar nas redes sociais um vídeo que teria sido registrado durante as buscas. Alguns índios que auxiliavam a polícia acabaram encontrando algo perturbador enquanto buscavam os indigenistas nas regiões de Ratanabá. Ser humanoide verde todo coberto de lodo a poucos metros do local aonde os indigenistas foram surpreendidos. São imagens perturbadoras. Note que ele utiliza roupas primitivas, não possui pelos e seu aspecto humano pode fazer menção à antiga civilização de Ratanabá. que nós éramos assim há 450 milhões de anos, iria ele a prova de que o reinado de Ratanabá se mantém vivo nas regiões mais restritas da Amazônia as autoridades levaram a criatura. Teria ela tido o mesmo destino do ET de Varginha é um mistério.